Gente, passando para qual alegria anunciar uma nova publicação do nosso ministério, Orvalho.com o livro O Poder do Um do Emanuel Ziga, sua jornada singular de propósito, destino e liderança. Emanuel tem estado conosco em algumas versões do Casa de Zadok, é um pastor na região de Seattle, nos Estados Unidos, e tem sido um instrumento de Deus para comunicar verdades que tem impactado a vida de muita gente em muitas nações. Temos disponível em português e eu quero recomendar especialmente a você, que está envolvido em liderança, esse entendimento que vai te capacitar, te aperfeiçoar. Para melhor executar aquilo que Deus te confiou.